Gente, eu me sinto uma boneca, sério mesmo Oi gente, hoje é dia 5 e eu estou oficialmente atrasada <risos> Todo mundo já sabia, menos eu um, Então, é, a roupa já tá quase pronta, falta eu montar a blusa com a saia e falta eu fazer alguns dos acalamentos à mão um, eu gosto de fazer o acabamento à mão e, sinceramente, só dá pra fazer à mão esse tipo de acabamento vitoriano. Eu não sei se alguém consegue fazer à máquina. Um, ao que eu vi, as roupas que eu vi, pra, na minha opinião, não dá. Não sei fazer isso, não. Então, deixa eu mostrar aqui alguma das coisinhas. Por exemplo, é, essa daqui é a parte da frente que é toda franzida, né? Esse pedaço aqui eu já fiz... Um, pra vocês poderem ver a diferença não, não fiz no outro lado Cada prega ó, Eu fiz aquele tratamento com vapor né E cada prega Ela tá segura por um alfinete Aonde tem um alfinete vai um ponto E aqui desse lado Já tem E por dentro Ai, porque é preto no preto Talvez você não veja Mas olha só Peraí, ela tem esses pontos flutuantes. Um, essa parte daqui é, varia de acordo com a localização da peça. E também por período eu vi vários tipos de acabamento. Uh, mas o que eu gosto de fazer mais é esse daqui. E que são essas canaletas. E a é costurada à mão, né? E cada. Cada canaleta, ela é costurada com... Peraí, então, assim. é, cada, cada canaleta é costurada com um ponto invisível. Um, que... Bom, em teoria, né? Não aparece do... Do lado do direito. Né? Só se eu errei. Aí aparece. Então, entra assim. Eu não sei... Um, que horas que eu vou terminar, <risos> então eu tô filmando agora pra poder vocês verem, e... mas é isso, o interior é isso aí, aí depois um, eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, né, que é, no caso seria a bainha, né, dobro pra dentro e prendo na saia e faço a bainha da saia e a roupa tá completa, é só isso que eu tenho que fazer hoje, e, claro, eu ainda quero fazer o boné, uh, um boné napolitano. Eu não sei se vai dar tempo, e depois eu, eu acho que depois eu filmo pra vocês, na verdade, porque não dá tempo de eu ficar filmando e botando ângulos e fazendo isso e aquilo, e terminar, entendeu? Ah, e ainda tem a gola, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Uh, isso aqui, acho que não sei se vai dar pra mostrar também. Uh, essa aqui é a golinha. Ela tá rosa porque eu usei aquela linha que... Bom, usei uma linha pra marcar, né? o aonde para, né? Onde eu tenho que cortar. E uh, uh, as linhas desenhadas rosa são aquela caneta que desaparece. E se você olhar aqui... Eu andei riscando bastante porque eu queria fazer um, umas partes vazadas, mas depois eu pensei melhor não. Depois vai dar pra ver melhor quando eu apagar essas linhas, né? É só passar. Mas se você olhar, ela tem aqui... Como é o nome disso aqui? Sementes de feijão. Feijão não, gente. Falou... Ela tem aqui... É... Aquele grãozinho de café. E aqui é a planta de café. Talvez depois dê pra ver. Bom, gente, é isso que eu tenho que fazer hoje. Aí, aqui pra fazer a gola, eu vou recortar. Primeiro, eu vou colocar um pano em cima, né? Vai ficar direito com direito de um pano branco. Vou costurar aqui, bem rentezinho aqui. Bem rentezinho. Passo, engomo, e aí, viro. Quando eu virar, a costura vai ficar pro lado de dentro. E aí a coisa vai ficar toda bonitinha Na verdade, verdadeira, eu não precisava nem fazer isso Eu podia só engomar e cortar aqui E já fica pronta Mas é um pouco mais preguiçosa, assim, sei lá Aí eu quero fazer um pouco mais direitinha Beleza, então vamos começar pela gola Tudo começa com estar extremamente limpo Bem passado e engomado tem que ser assim, senão não está de acordo com o período. Nessa época, as pessoas priorizavam a brancura e por isso elas lavavam essas roupas separado. Essas eram consideradas roupas brancas e envolvia punhos, golas e lingerie também, que as pessoas lavavam muito bem lavadinha, depois deixavam no sol com para deixar bem branco. Era branqueado assim com força. E por isso elas eram separadas da roupa para que a roupa não desbotasse o tanto que essas eram lavadas. Inclusive para saber que se uma pessoa era rica ou pobre você via muito bem pela brancura e pelo alvejamento da roupa. Aqui eu estou prendendo essa parte de cima que é o meu bordado numa base de cetim e eu faço isso porque o cetim ele escorrega na roupa e não vai ficar puxando. Aquela parte em que a roupa era trabalhada. Porque eu posso depois usar essa gola em outras roupas bordadas. Aqui eu tô usando essa minha máquina atual. Porque é muito mais rápido e sinceramente não vai dar tempo. E essa aqui é uma técnica que a gente usa. Uh, pelo menos eu usava muito no ateliê para fazer bordados a máquina. Você vai movendo a peça de acordo com a direção do bordado. Tem gente que precisa usar bastidor, mas... Com o tempo e com a prática você vai fazendo isso rapidinho e já nem sente mais assim dificuldade, para ser sincera, cortar demorou muito mais tempo do que fazer a máquina. Demorou duas vezes mais. Eu acelerei a, a, esse vídeo, né, em quatro vezes pro bordado na máquina e aqui para cortar eu tô acelerando oito vezes. Então, assim, chato isso. <risos> Repetitivo. Bom, mas enfim, você costurou direito com direito, então a sua peça está do avesso. Você cortou todas as bordinhas e o excesso de tecido e vai passar pro lado direito. E aí, ela vai ficar assim. E essa beiradinha daqui é a que vai ser costurada no pescoço. E geralmente era usado ponto corrido para isso. E aí é só costurar no pescoço da blusa. E agora vamos novamente para saia. Eu fiz a bainha e tenho que passar toda a bainha assentando bem. Eu não filmei essa parte da costura, mas depois eu mostro para vocês em detalhes, porque eu ainda quero colocar o corta-pó na barra e eu não tive tempo. Então, isso vai ser feito depois e aí eu aproveito e mostro pra vocês. Mas a bainha foi simplesmente virar pra dentro e passar uma costura reta. E, como eu falei, eu queria fazer um boné napolitano. Eu acabei achando um chapéu preto que eu tinha aqui muito antigo. E usei ele pra facilitar porque o tempo tava acabando, gente. E aí eu tô fazendo a fita que vai fazer o acabamento do entre a aba do boné e a copa né então eu tô passando aqui no, no fogo para deixar bem lisinho fica como se fosse um corte a laser porém das antigas e eu fiz isso também nas duas fitas que amarram no pescoço e ficou perfeito aqui eu não sei se vocês vão querer tutorial porque é bem fácil mesmo fazer um boné mas se vocês quiserem deixem um comentário aí que eu mostro em detalhes eu quero fazer um outro de outra cor porque preto não aparece muito bem. Então, fica aí se vocês têm interesse ou não. Eu aprendi algumas coisas que eu acho que vão facilitar pra vocês. Por exemplo, o tipo de costura que eu usei no início não era tão legal. E depois consegui um acabamento melhor. Enfim, eu já tinha feito vários bonés antes, mas sempre de tecido. Foi a minha primeira vez trabalhando com palha. E eu gostei bastante do resultado. E o pessoal... Falou que ficou muito bonito também. Então, eu acho que, sei lá, de repente vale a pena ir pra fazer um vídeo mais pra frente. Cara, minha casa tá uma bagunça. Explodiu o material aqui, aqui, aqui, aqui. Ah, mas eu, graças a Deus, já estou quase terminando. Olha meu boné, como tá ficando. Entendeu? Tô pensando se eu faço umas flores. Pra colocar aqui na parte de dentro Sei lá, porque eu sou uma pessoa cheguei, né? <risos> Cara, ninguém tá se falando no grupo Ninguém tá fazendo nada As meninas tão frenéticas Sexta-feira ficou o dia universal De fazer o boné de última hora Tá todo mundo fazendo chapéuzinho e bonés de última hora Então, tchau um, Fiz aqui a... Fiz tudo da roupa um, e, mas eu não vou fazer vestido Vou fazer saia blusa Então eu vou passar a noite costurando esse cós E é isso aí uh, Terminando tudo Eu acho que não vai dar tempo de eu filmar hoje Então eu vou filmar amanhã E vocês vão ficar sabendo como que ficou Então tá gente, tchau tchau Ah, e depois eu faço um vídeo separado Ensinando a fazer as flores Mudei de ideia, que vai um tutorial básico Enquanto o outro vídeo não vem Você vai pegar círculos e vai cortar tchic, tchic, tchic, em cinco. Aí depois vai dar mais ou menos uma arredondada para fazer as pétalas e vai queimar. Opa! Sem deixar encostar na chama. Porque assim não pega fogo. Dia 6, são 8 da manhã. E eu ontem à noite, antes de dormir, notei que o boné tinha uh, os, uh, as fitas do laço, né? Colocada em lugares errados. O, a angulação tá, diferente uh, Terminei tudo. Até então forrei uma partezinha aqui. Uh, inclusive. Ah, é, Agora o negócio tá na frente. Mas olha só, eu comecei por... Acho que comecei por esse lado. Tem um lado aqui, comecei por esse lado. Os pontos estavam meio, meio tortos, entendeu? Porque eu não, não sabia costurar é, nessa palha aqui, né? E aí, quando eu terminei, olha só. Os pontos já estavam bem mais... Harmonioso nem vai aparecer, né? Mas assim Enfim minha, minha satisfação pessoal E eu coloquei No ângulo errado Nossa, ele é muito gigante Aqui, ele tem duas flores no meio Eu faria bem mais e faria folhas também, né? Mas Enfim, gente, é o que, é o que deu, né? Depois eu vou colocar mais coisas Mas Falta só costurar aqui ó. E acabou, me vesti pra ir Gente, a Vandinha tá diferente. <risos> e pronto, gente. Assim ficou a minha roupa. Eu fiz o cabelinho também bem básico, porque como eu vou usar o boné, ele vai ficar tapado. E uma lady nunca tira o seu chapéu em público. Pelo menos não aqui no Hemisfério Norte. Isso porque os bonés eles eram afinetados na no penteado né da pessoa então se eu fosse uma pessoa decente <risos> eu tinha preparado os alfinetes pretinhos que eram como elas usavam mas infelizmente não deu tempo não fiz isso mas também ninguém percebeu se percebeu ninguém falou nada o que que vocês acharam nossa eu tô me sentindo então parece que não mas esse chapéu tá bem seguro na minha cabeça pelos alfinetes e ainda tem essas tiras aqui que você pode dar um laço, pode amarrar, ou você pode também fazer uma coisa diferente, que é colocar um broche em cima delas. Claro, uma coisa finíssima, maravilhosa, como ametistas, por exemplo, que são joias que eram usadas no período, mas você pode usar várias outras coisas. Como, por exemplo, uma joia feita de cabelo, né? Da pessoa falecida e querida que você está indo ao enterro. Ou qualquer outra joia de memento humor Eles tinham várias. Mas eu vou sem. Eu vou assim abertinho porque eu já estou usando um broche de ametista bem aqui. E, damas e cavalheiros, eu adoro esse som das saias roçã. Também queria mostrar para vocês um meu reloginho vitoriano que a The Unique Beat me deu. Muito lindo. Ela é nativa canadense e ela fez essas missanguinhas para mim. Gente, eu me sinto uma boneca, sério mesmo Depois eu, eu vou ter que me vestir de novo e me filmar, porque não vai dar tempo E é isso, gente, deu tempo, vai sair o vídeo resumão dessa roupa Que eu vou mostrar pra vocês como foi essa aventura E estou muito orgulhosa da silhueta que eu consegui De ter conseguido alinhavar tudo à mão E de não ter usado um pingo de cola quente Então, pra mim, isso aqui foi um sucesso te vejo no próximo vídeo e olha essas duas playlists que eu tenho aqui que talvez possa te ajudar. Tchau, tchau!